Então gente, é, bom dia novamente. É, essa foto aqui ela já mostra é, uma das inovações no sistema produtivo da mandioca, que é a produção de mudas. né? Então quem trabalha com mandioca, que diga-se de passagem, é a cultura mãe do Brasil, foi a primeira cultura domesticada em território nacional. né? E nós fazemos uso dessa, dessa, dos subprodutos, dos produtos e subprodutos da mandioca diariamente em nossas vidas, né? Seja para alimentação direta ou indireta, né? Então, a mandioca, os subprodutos da mandioca, seja na, na forma de fécula de amido modificado, eles estão presentes em medicamentos, né? Em cosméticos, pasta de dente, em embutidos, né? Enfim, uma centena de usos que tem como base essa valiosa raiz dessa preciosa planta que é a planta-mãe do Brasil. né? E, para nossa surpresa, nós vimos convivendo e fazendo uso dessa cultura há mais de 500 anos e até então não havia a disponibilidade de é, um sistema de plantio de mandioca, um sistema de produção de material de plantio de mandioca organizado de forma a sustentar toda essa cadeia produtiva, todo esse arcabouço tecnológico, todo esse arcabouço de indústrias, a exemplo do que nós vemos aqui hoje, que são as, as indústrias cervejeiras, é, a exemplo da, da Ambev, aí, com essa, essa estratégia de produção de cerveja à base de mandioca. Então, por que não é, colocar esforços no sentido de produzir material de plantio de forma ordenada, profissionalizada, para que pudesse sustentar eh, todo esse arcabouço de, de produção que vai de norte a sul, leste a oeste, todos os municípios brasileiros, eles consomem e plantam mandioca. Né? Isso de uma forma bastante profissional, eh, produzindo material de plantio, livre de pragas e doenças, livre de eh, quaisquer ameaças eh, de ordem biótica, principalmente, e também disponibilizar isso em grandes volumes. Então, essa é a estratégia da Rede Reniva. Aqui, contextualizando a cultura da mandioca no Brasil e no mundo hoje, principalmente no Brasil, né, nós temos uma linha divisória aqui no centro do, do país, né, em que é, nós temos a região norte como a principal produtora de mandioca, hoje o estado do Pará é o maior produtor do Brasil, é, o nordeste, nós temos a, a, o estado da Bahia como o maior produtor também do, da região nordeste, contudo, aqui ela se caracteriza como uma cultura de subsistência, né? então são na maioria das vezes, são pequenos produtores utilizando a cultura da mandioca para é, subsistência própria, para a alimentação primária. Hoje nós já começamos a ver algumas iniciativas de fecularias chegando no Nordeste, a exemplo que temos aqui na Bahia, é, é, em outros estados do Nordeste e, inclusive, no Pará também. A história muda de conversa quando você parte para o centro-sul do centro Brasil, né? em que o principal produtor é o estado do Paraná, em que você tem um arcabouço de é, indústrias que dependem e fazem uso da cultura da mandioca para os seus subprodutos, principalmente amidos, né, a fécula da mandioca, a, a, a, os amidos modificados, que alimentam essa indústria, esse parque industrial tão grande hoje no Brasil inteiro. Aqui os, os produtos à base de mandioca, né, que nós temos os produtos diretos à base de mandioca, o famoso, deixa eu colocar um apontador aqui, O famoso Tucupi, né? Quem não, nunca foi lá no Pará, é, não deixe, quando for, não deixe experimentar isso aqui, uma das coisas mais deliciosas à base de mandioca que eu conheço, né? O Aipim, a tapioca que ganhou o gosto da população brasileira, né? Hoje você consome tapioca aí no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. O pão de queijo, que é um produto já mundial, internacional, né? As farinhas, os bolos e a fécula da mandioca utilizada aí para desses confecção dessas guloseimas aí deliciosas. E aqui uma demonstração dessas fecularias que começam a chegar no, na região norte nordeste, né? E no, no estado do Paraná isso aqui é muito normal, você vê essa grande produção de amido, né? Que dá sustentação a esse parque industrial todo, e aqui agora a gente começa a ver no nordeste essa, essa estratégia, né? que é justamente é, o objetivo de treinarmos os agentes multiplicadores para é, produção de material de plantio que alastecer a indústria da, da Ambev. Né? É, então, se a gente é, contextualizar o panorama da manicultura no mundo, nós vemos que o Brasil está em quinto lugar em termos de produ produção, né, com 18,8 milhões de toneladas, e a Nigéria ele participa em, em primeiro lugar com 59,5 milhões de toneladas. A Nigéria é o primeiro produtor mundial, é um país que tem uma dimensão territorial aproximadamente igual ao Nordeste Brasileiro, região Nordeste Brasileira, sendo que a população da Nigéria ela é de aproximadamente 200 milhões, ou seja, equivale à população do Brasil. E uma população crescente, cuja base da alimentação, a base da nutrição, a base de carboidratos é a mandioca. E é uma população que é, tende a crescer, é um dos países que mais cresce no mundo em termos de população. Então, a dependência deles nessa cultura é cada vez mais acentuada. E pasmem, né, o Congo, Tailândia, Tailândia é um grande player no mercado internacional, né, de produção de mandioca, e, para nossa surpresa, todo o sustentáculo dessa produção é esse tipo de material de plantio aqui. Sem padronização nenhuma, sem conservação, muitas das vezes quase que 100% das vezes, veiculando pragas e doenças, o que compromete severamente a produtividade desses campos de produção. Então, quais foram os motivos que nos, deveram, nos levaram a conceber a rede Reniva? Né? A constante demanda pelos, dos produtores por manivas. Aqui, lembrar, é uma constante o telefone tocar e os produtores atrás de material de plantio. É como nós, vocês... A exemplo de nós aqui, estamos na região nordeste, conhecemos bem as, as recorrentes estações de seca e nessas é, situações, nessas oportunidades, a gente observa que o material de plantio ele desaparece quase por completo. E as autoridades é, políticas também se veem em situação bastante desconfortável em que o, o, a pressão do poder público pela disponibilidade de material de plantio nessas, nessas situações é bastante é, forte, né? E existe uma, uma disparidade entre o período de colheita e a próxima estação de plantio, né? Isso é, isso é tipo aqui no Nordeste. Isso faz com que você haja perda por completo do material de plantio oriundo da última colheita, né? A falta de material de plantio comprovadamente livre de pragas e doenças, o produtor ele desconhece o efeito dessas. Desses, dessas Doenças, eh, na maioria das vezes, doenças sistêmicas e assintomáticas. E ele desconhece totalmente os efeitos disso sobre os, os rendimentos produtivos em suas laboras. Então, para você ter ideia, eh, as viroses que serão alvo desse, dessa apresentação, elas chegam a comprometer 30%, 40% de produtividade. Então, a gente fala que vírus é um inimigo oculto que o produtor carrega nas costas sem perceber. Então, é, é muito deletério, né? É uma, é uma praticamente uma escravidão, você conviver com material de plantio sem garantia de sanidade vegetal. A possibilidade de exploração de mercado gigante, né? a gente já mostrou que todos os, os municípios brasileiros plantam e consomem mandioca diariamente. né A falta de organização na produção de manívas e sementes, hoje esse mercado ainda não é não está estabelecido, ele não é organizado. Né? A capacidade de produção de mudas de mandioca em grandes volumes, a gente vai observar aqui as estratégias utilizadas pela Regeniva Nível para incentivar e para conseguir esses grandes volumes que atendam à demanda desses produtores, né? e parceiros querendo ver a ideia concretizar-se. Né? Nós temos um parceiro aqui fenomenal que é o Instituto Biofábrica de Cacau, localizado aqui no sul da Bahia, que é um grande laboratório de cultura de tecidos com uma grande capacidade de aclimatização e que fez é, valer todo o protocolo é, desenvolvido pela Embrapa de multiplicação de mudas de mandioca em larga escala e colocou esse protocolo para é, rodar em escala comercial. Então, o Reniva, ele tem essa, essa, hoje essa definição. Ele é uma estratégia para capacitar pessoas para produzir material de plantio de mandioca, livres de pragas e doenças, em escala comercial, introduzindo uma nova dinâmica no sistema de produção da mandioca no Brasil. Dinâmica essa que faz com que o produtor habituado a, a viver a partir da colheita de raízes então, somente, ele passa a ter uma nova profissão, que é a profissão denominada de maniveiro, em que ele é recompensado pela produção de material de plantio. Então, ele passa a ter dupla é, é, fonte de renda a partir da exploração da, da cultura da mandioca, não só a raiz, como também a parte aérea. A né? parte aérea é essa, desde que observados os preceitos da rede RENIVA, possa assegurar estabilidade genética, identidade genética e sanidade vegetal comprovada. Então, a RENIVA hoje tem seis bases. A primeira delas, é que a gente chama de a espinha dorsal da rede RENIVA, é a sanidade vegetal controlada. Então, você não pode falar que você está dentro da rede RENIVA se você não tiver, por exemplo, material que seja, se você não estiver multiplicando material que seja comprovadamente livre de vírus, que tenha passado previamente por um teste de indexação de viroses. É, você tem que ter qualidade genética em que você sabe determinar exatamente quais são os genótipos sendo multiplicados, de onde eles vieram né, e qual é a identidade genética desses genótipos. Você tem que ter assistência técnica especializada, que é justamente essa capacitação que a gente está colocando aqui para vocês. Esse é apenas o primeiro módulo. né? Essa, essa assistência técnica é fundamental de forma a evitar com que haja a, a, a reincidência dessas pragas e doenças, que haja a recontaminação do material, eh, principalmente considerando o esforço grande que é tido no início para indexação, para seleção de material que esteja comprovadamente livre de vírus. Vírus então é um dos principais patógenos focados nessa nessa nessa estratégia. Pelo fato de ser uma doença sistêmica e na maioria das vezes assintomática capaz de comprometer até 40% da produtividade hoje no Brasil. O maniveiro então é essa figura nova, figura é, do, é, na cadeia produtiva da mandioca que nós criamos, que nada mais é do que um maniveiro de ramas, de manivas de mandioca, né? e ele se comporta como uma âncora da rede, ele é o um núcleo aglutinador. Você tem que ter técnicas alternativas de multiplicação. Quem conhece a cultura da mandioca aqui sabe que é, em, em, é, ao natural, ela tem uma, uma taxa de multiplicação de 1 para 5, 1 para 10. E nós temos que sair disso de forma a conseguir atender a grande demanda né, que existe no Brasil inteiro. E para você atender essa grande demanda, você precisa ter taxas de multiplicação bem superiores a isso, senão você não, se, se literalmente não sai do lugar. A participação da Embrapa é fundamental para que haja a incorporação de inovações tecnológicas no sistema produtivo, sejam essas inovações na forma de novos genótipos, seja na estratégia de é, fazer frente a estresses de ordem biótica ou abiótica que impactam seriamente na cultura da mandioca. Então hoje nós temos aí cinco alternativas de produção de material plantio. A primeira delas você já conhece, que são as manivas convencionais, as, as ramas, né, que o produtor faz uso hoje em dia para multiplicar suas áreas. né Você tem a produção de mudas pela técnica da multiplicação rápida, uma, uma tecnologia desenvolvida pelo é, pelo ATA na África, posteriormente adaptada pelo Ciat na Colômbia e a gente aqui no Brasil a gente passa a, a, a, a adotar e adaptar isso também, né. É, mudas produzidas pela técnica de cultura e tecidos, né? Então a gente vai ver aí as muda, famosas mudas in vitro. Ah, as mini-estacas, que é uma inovação que foi gerada a partir da, desse trabalho, né? Esse trabalho de, da rede Reniva. É uma das principais inovações tecnológicas hoje no sistema produtivo da mandioca. E mudas produzidas também por gemas foliares em, em plantas de mandioca, que a gente vai. Vamos, vamos pormenorizar as características de todos esses, esses tipos de mudas, né? Então, aqui é apenas para a gente mostrar a diversidade genética que nós temos hoje, produzidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Muitos de vocês desconhecem esses materiais, principalmente em função da baixa é, capacidade que nós temos hoje no Brasil de multiplicação é, desses novos genótipos. Então, a ideia de Reniva é você. Implantar maniveiros no Brasil inteiro para que esses maniveiros tenham acesso a esses materiais. Mandioca é uma cultura que tem uma particularidade é, muito forte chamada interação genótica ambiente. Ou seja, uma variedade dessa aqui, ó, por exemplo, a BRS 396, 399, que foram lançadas para a região dos cerrados, principalmente lá para é, o estado de São Paulo, Paraná, é, e, o, e o Cerrado Brasileiro, Centro-Oeste, ela dificilmente, ou ela pode também, é, ter boa adaptação no estado do Pará ou não. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que testar paulatinamente. Então, apesar de você ter essa grande diversidade de genótipos, eles são é, recomendações locais. Né? Mas por meio da rede Reniva, você tem hoje a possibilidade de testar a interação e adaptabilidade agronômica desses materiais, e em se si, confirmando, então, ele passa a compor o rol de, o leque de novas alternativas genéticas para serem é, é, implementadas no sistema produtivo em nível local. Então, você tem variedades de mesa, né, como essas duas aqui, você tem variedades de indústria, e esse é o, é o último material a ser lançado, BRS 420, né? É, e aqui, a BRS Novo Horizonte também: materiais de indústria muito produtivos, extremamente é, é, bem adaptados às suas regiões-alvo, é né?